Jovem é terrivelmente atacado por uma fera aterrorizante, um lobisomem faminto. Menino parece estar se transformando em algo perturbador após ter sido mordido por uma criatura. Gatos estão sendo atormentados por fantasmas, espíritos em acampamento noturno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 A seguir vemos um momento em que um poltergeist atua com fúria na casa de um rapaz que tem sido atormentado há semanas e a situação parece estar saindo do controle. Repare que do outro lado da porta não há ninguém, se ainda restam dúvidas veja o que a entidade faz com a gaveta. Imagens perturbadoras registradas por câmeras de segurança de uma casa mostram gatos curiosos vagando por uma cozinha até que algo perturbador acontece. Parece que o gato se assustou com um objeto que se moveu sozinho. Há quem diga que gatos e cães podem ver coisas que um homem não pode ver, sim, espíritos a olho nu. Depois deste susto certamente o gato ficou traumatizado. No vídeo a seguir vemos algumas pessoas em um acampamento noturno, provavelmente uma família, quando de repente um ser fantasmagórico é visto correndo em direção às chamas. Repare que ele sai do meio das pessoas e pousa no fogo. É possível detectarmos ainda seu formato humanoide. Aqui temos uma cabeça e um corpo. Seria isso um demônio que saiu do corpo de alguém? Um espírito maligno que vaga pela floresta? Imagine você sozinho dormindo em seu quarto durante a madrugada, quando seu gato começa a miar de forma assustadora, caminhando em sua direção como se quisesse lhe fazer algum mal. O jovem ainda diz, e se não é meu gato, veja como seus olhos brilham com os olhos dos seres das sombras. O que você faria numa situação dessas? Um homem conseguiu fotografar a silhueta do que parece ser um anjo ou um demônio em sua rua escura no estado norte-americano do Arizona. As imagens apareceram na web na primeira semana de 2017 e mostram que parece ser uma criatura com grandes asas em uma rua escura. Richard Quyson, o autor das fotos, relatou que o estranho ser teria sido flagrado por ele na passagem do ano e que assim que a foto foi registrada, o anjo, ou demônio, subiu aos céus e desapareceu entre as nuvens. Em pouco tempo, a postagem fez feita por Richard Watson no Facebook alcançou mais de 80 mil compartilhamentos além de milhares de comentários. Algumas pessoas vendo ali um demônio, outras vendo anjo e algumas duvidando da veracidade das fotos. O site Farsas não conseguiu encontrar qualquer indício de edição. Desesperados disseram que é uma árvore. Os pais da pequena Chloe todos os dias notavam que havia algo de errado com sua filha, pois quase sempre era pega falando, brincando com alguém invisível. Alguém que ela tinha como um amigo imaginário. Eles acreditavam que este comportamento era um evento psicológico por ela ser filha única, mas um dia eles registraram algo que mudou tudo. Sim, alguém invisível, um fantasma chutando aquela bola. em um lugar onde você vê uma tribo de encolhedores de cabeça e neste mesmo ambiente você encontra um primo direto do Pinóquio, um homem com um impressionante nariz de 19 centímetros. Há relatos de que mulheres usavam esse nariz para fins ilícitos e que tal ver ainda uma réplica do homem mais alto e do homem mais gordo e da mulher mais horrenda do mundo. Um museu francês, acredite se quiser, reúne coisas bizarras e perturbadoras que só pode ter saído de um maníaco como dos filmes do Batman. Aqui é um carro coberto por diamantes. Agora é uma representação do homem que recebeu o implante de dentes de crocodilo. O visitante pode sentir como estava gelada a água do mar quando o Titanic afundou. Um exemplo do que ocorre nas prisões norte-americanas, a lâmpada mágica do gênio. Uma sala invertida, por fim, a cena mais assustadora. Um homem simplesmente desaparece diante de seus olhos. No vídeo que se segue vemos um momento histórico em que uma equipe de investigadores do paranormal consegue neutralizar uma criatura diabólica que corre rugindo e devorando pessoas, gente e animais pela floresta em todas as noites de lua cheia. E lá foram eles floresta dentro preparados para o enfrentamento. No quintal de uma casa a criatura foi detectada e neste momento está à espreita dos caçadores. Este é um momento do tudo ou nada em que muita coisa Coisa pode acontecer. Perdi meu braço! Perdi! Arma! Eu acertei, Lucas! Eu acertei, Lucas! Eu machucou? Eu machucou mano! Eu acertei, mano! Eu acertei! Acertei, Sim, é um lobisomem. Antes que a criatura removesse suas entranhas, ele foi salvo pelo seu parceiro que o acertou com balas de prata. Eu acertei, mano! Eu acertei! Tô acertei! No vídeo que se segue, temos a complicada situação do jovem que foi atacado pela criatura de Chernobyl que mordeu uma de suas mãos. Semanas mais tarde, a ferida começou a inflamar e a causar necrose. Não, não, não, não, não, não, não, não o pior de tudo é que de alguma forma está afetando sua mente e ele tem sido pego comendo insetos, ratos e foi preso antes que comesse os gatos da casa. Ele fala coisa com coisa e parece estar se transformando em algo aterrorizante. Sim, um zumbi. Foi. Ah, foi... É... Foi... Ini enggak salah lagi. pasti tangan itu memang dari enggak ikan tuh. Oh, Woi. Woi, masih, sudah oh, pingsan tuh. Oh. Tolong masukin atas, Boy. Ya, ges. Lihat, lihat ini matanya nih. Gila, ges. Cuma tuh, oh. tuh, berhasil. Oh my god, damn. Oh my god. No vídeo que se segue vemos um momento em que mais uma vez um gato é atormentado por fantasmas parece haver uma rixa entre gatos e fantasmas